Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático vai me levar eu devia sorrir mais abraçar meus pais viajar o mundo e socializar nunca reclamar só agradecer tudo que vier eu fiz por merecer devia sorrir mais abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer Toda vez que eu vou dormir Não consigo relaxar Os meus travesseiros Pesam uma tonelada Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Tudo que vier, eu fiz por merecer Devia sorrir mais, abraçar meus pais Me socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer Devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Tudo que eu fiz por merecer eu Nunca fiz questão de existir Não queria incomodar um dia acho um jeito de aparecer e você notar.